Olá pessoal, meu nome é André Xavier, sou diretor de consultoria da BHS, MVP em Project e criador do blog do Project. Nesse vídeo vamos falar sobre a administração do Project Server 2010. Primeiro eu vou falar sobre atualizações e versões no Project Server, check-in e check-out de projeto, gerenciamento da fila, né, como faz para gerenciar a fila, Backup administrativo, backup restore. E se alguma coisa der errado, onde procurar informa maiores informações sobre atualizações e versões? A gente tem em todo produto é, da Microsoft a versão RTM né, Related Manufacturing, que é a versão final do produto, é a versão de lançamento. A gente tem o Service Packs. Que aí tem correção de erro, correção de segurança, melhora de performance, tem casos que tem novas funcionalidades e esse não tem data fixa de lançamento, ele pode acontecer um ano depois, dois anos e aí por aí vai, na verdade o Service Pack ele acontece depois tem uma certa quantidade de correções e melhorias a serem implementadas. Já os Cumulative Updates não. É um conjunto de correções também, mas que ele acaba saindo de dois em dois meses. Então, é, de dois em dois meses a gente tem Cumulative Updates para corrigir tanto o Project, quanto o Project Server, quanto o SharePoint Server. Tá. Check-in Check-out de projeto é uma funcionalidade que acaba permitindo a gente trabalhar com é, mais de uma pessoa, né, trabalhar é, no mesmo projeto, tá? Então, quer dizer, eu posso ter várias pessoas trabalhando no único projeto, mas eu acabo mantendo só uma podendo trabalhar é, no mesmo momento, né, só uma pessoa pode trabalhar no projeto, para manter justamente a integridade. Então, se eu faço o checkout do projeto, e pego aquele projeto para eu trabalhar, só depois quando eu faço o check-in e libero aquele projeto é, que outras pessoas vão poder trabalhar, tá? Gerenciamento da fila, a gente tem é, duas filas, a fila de projeto e a de quadro de horários, tá? geralmente a gente coloca dois processos por processador, então ah, se eu tenho quatro processadores eu acabo colocando 8 processos, se eu tenho 2 processadores eu acabo colocando 4, como padrão na ferramenta vem 4 processos, é o primeiro lugar que a gente acaba verificando se tem alguma coisa errada, então, ah, se é tá lento EPM ou se tá acontecendo algum erro, vai na fila, ver se, se, se tem algum erro lá, vê Ver o detalhamento que aparece do erro lá e aí você consegue começar a trabalhar o erro todo dia a, a fila é, é limpa né ela é retirada da fila o que, é que foi cancelado e com isso você consegue e o que, é que foi concluído com isso né então com isso você consegue ter uma gestão mais mais fácil da, da fila e aí tem dois estados que a gente tem que prestar atenção. Tem a falha sem bloqueio de correlação e também tem a falha com bloqueio de correlação. Quer dizer, a falha sem bloqueio de correlação, houve a falha, mas não acabou bloqueando nada. Quer dizer, o sistema continua andando de forma natural. Falha com bloqueio de correlação... Quer dizer, houve uma falha que acabou bloqueando o resto do processo. Então, é, o resto do processo vai ter que ser cancelado, ou, ou é, dependendo do, do que, que for, né, para você entender, é, corrigir e depois conseguir processar. O colocando em fila é um status que geralmente acaba é, ocasionando muito a, a parada da fila. Eu gosto de falar que o colocando em fila é como se você chegasse num guichê público e começasse a entregar a sua papelada. Quando acontece o problema? Ah, meu project travou, fechou no meio do... Quando eu estava salvando ou publicando um projeto. O que, que acontece? O project não terminou de entregar os dados do seu projeto para o Projeto Serve, Ele ainda está colocando em fila. Com isso, é, voltando para a historinha do guichê público, é como se eu não entregasse o resto da, do minha, da minha documentação. Com isso, a fila que está atrás de mim vai estar tá esperando eu terminar de ser atendido. A mulher do guichê está esperando o, o resto da documentação. Mas eu... Agora, voltando para o project, não sei mais em que ponto eu parei a entrega. Então, é, eu tenho que vir nesse caso e cancelar o colocando em fila. A gente só tem que tomar cuidado que o colocando em fila pode ser uma pessoa que esteja realmente salvando o projeto. Então, geralmente, o que eu sugiro para os meus clientes é, se tem um colocando em fila que está há mais tempo, é, consulta com, com o usuário, se houve... Um, um problema no projeto, o projeto fechou e aí você pode cancelar esse esse processo e a fila vai voltar a processar normalmente backup administrativo é, a gente consegue agendar né para primeiro ter uma política de retenção de projetos então quer dizer você consegue fazer backup é, de versões né de projeto lembrando que a versão só é salvo, é, só é feito backup é, no horário que você mandou, fosse agendado. Então, imagina que nós agendamos para todo dia, meia-noite, fosse gerado um backup. Criei um projeto na segunda-feira, alterei ele. Beleza, terça-feira, meia-noite, eu tenho um backup daquele projeto. Na terça-feira, eu comecei a trabalhar de manhã... Alterei, fechei, depois do almoço, abri o projeto de novo, alterei, eu não consigo voltar a versão da manhã, só a versão da meia-noite que foi feito o backup, então quer dizer, eu não tenho é, as versões intermediárias durante o dia, somente a versão onde, do horário que fez o, o backup, ok? Então se eu tenho... É, e aí eu posso colocar, quero ter duas ou três versões, então se eu tivesse duas versões, na quarta-feira eu teria o backup, que foi realizado é, na terça-feira meia-noite e na quarta-feira meia-noite. Se eu chegasse quinta, com duas, duas versões de backup, eu teria o backup da quarta-feira meia-noite e quinta-feira meia-noite. Ok? Já os outros itens, eu não tenho... A, a política de versões, eu tenho só o backup, então eu posso ter o backup do pool de recurso que calendário é da empresa, de campo personalizado, modelo global, modo de exibição, configurações do sistema e categoria e grupo, tá? o que eu geralmente faço é, o de projetos eu coloco para agendar, os outros eu, eu não deixo agendado. Política de backup: aí vai muito questão de espaço em disco, é, mas eu acho que em torno de 1 de um a 5 seria o número ideal. A mais, mais do que 5, eu acho que começa a ter um volume muito grande de dados. Tá? E eu tenho também o backup é, de toda a ferramenta, e eu posso ter através da administração central central onde eu consigo efetuar tanto o backup e a restauração né? e aí é, dentro lá de backup e restauração tem a opção lá efetuar backup é... lembrando só que caso esteja rodando backup da primeira vez faço o backup completo e aí, aqui embaixo eu coloquei também que a gente pode fazer o backup através do powershell então, seria esse comando backup spfarm o diretório que deseja fazer o backup e, e qual que vai ser o modelo, o método, né? Se vai ser completo ou incremental. E aí, quando der alguma coisa errada, aonde procurar informações? Então, primeira coisa dentro do servidor procurar na fila, é, o Event Viewer, né? Geralmente está em aplicação. É, e os logs do SharePoint, o SL Logs. Online, é, aí a gente tem o Tech Center do Project Server, o Dev Center da MMSDN, alguns blogs que eu acho é, primordiais, o do Andrew, que é o MVP de Project, o, o meu próprio blog, né, o blog do Project, que a gente acaba é, tentando manter muita coisa em português. O Brian Smith, que é da própria Microsoft, ele é da equipe de suporte de, do Project Server, do Project, Project Server, então ele posta bastante coisas de como solucionar problemas, é, como corrigir. O Christopher, o blog do Christopher, eu falo que é, é, é o principal blog de obter informações sobre a ferramenta. E eu tenho também o blog EPM Source, que é também de um, de um MVP de Project, é, que também tem bastante coisa interessante. É, tem os fóruns MSDN e TechNet que também pode tirar bastante dúvidas. Ok? Com isso, espero ter ajudado a todos. Um abraço.